Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar dando uma dica aí para você que gosta de estar gravando a tela do seu telefone, né? Seja fotografar, fotografia ou através de vídeo como você usar esse, esse aplicativo é, Super Screen que, na minha opinião, é um dos melhores, tá? Tem vários, mas esse Super Screen para mim foi o que eu achei mais interessante. ele uma vez ele instalado, você... Ele normalmente, quando ele está instalado, ele fica aqui na tela do seu telefone. Aí você clica nele, aqui ó, e ele abre. E você, ele tem uma propagandinha aí, né? Mas ele fica aqui no cantinho direito, tá vendo? Eu vou clicar aqui onde está esse, esse contador aqui, ele já, porque ele está gravando já, tá ok? Ele tem essas opções, ó. Essa primeira aqui, é, você clicando nela, você vai pausar o vídeo, porque o vídeo está em movimento, está gravando. O segundo, que é o quadradinho, você dá stop no vídeo, tá? O, o último, que é a, a, a, a, o símbolo de uma máquina fotográfica, você, tira, tira uma, você fotoga, vai fotografar a tela do seu telefone. A segunda de baixo para cima, quando você clica nela, ele vai fazer a filmagem do seu rosto, tipo uma selfie. Tá? Vamos dizer que você quer fazer uma filmagem do seu rosto, você não quer usar a câmera do telefone, você ele aqui te dá essa opção, tá bom? O mesmo que você esteja fazendo um tutorial e você quer querer gravar o seu rosto, ele vai te dar essa opção, tá certo? Então é isso, tá? Ele aqui você tem várias opções, né? Você como eu tô explicando e uma vez ele ele em funcionamento, tudo que você fizer no seu telefone ele vai gravar, tá? Então, aí você pode fazer tutorial, você pode fazer muitas coisas com ele. Tá bom? Eu acho ele muito interessante para fazer os meus vídeos, né? Gravar os meus vídeos. Ao mesmo tempo que eu tô rolando aqui a, a tela do telefone e estou falando, ele tá gravando, né? para quem conhece, isso aí não é novidade, mas às vezes a pessoa não conhece. E a dica que eu dou é esse, esse aplicativo aqui, o Super Screen. para você baixar ele é muito simples. Entra no, no Play Store, tá? E digita lá o e é super screen, tá aqui já, ó Aí você clica nele aqui Ele vai abrir, né, tem várias opções como vocês estão vendo Mas é essa terceira aqui, ó, tá escrito instalado Clica nele ali, instalou, não tem mistério nenhum Ele vai abrir já um, um vai abrir já esse esse aplicativozinho aqui Fica aqui essa, esse atalho, né Tá vendo aqui ó? É só clicar no atalho, ele vai abrir como eu já expliquei. E aí é isso aí, ele fica com essa bolinha aqui do lado. Aqui eu vou clicar na de novo, e aqui você tem essas opções, tá certo? Normalmente, quando ele é para gravar, ele fica uma bolinha nessa primeira opção, onde tem essas duas. Essas duas. É, esse primeira, essa primeira opção aqui, ele fica uma bola. Você clica nela, ela começa a gravar. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. A minha dica para hoje para você aí é essa. Se você gostou, dá o seu joinha aí, tá? Gostando do canal, se inscreve. A gente sempre tem aqui algumas boas opções para vocês de tutoriais, de mensagens, enfim, de várias opções, de vídeos, tá? Então se você que já é, do nosso, é inscrito no nosso canal, muitíssimo obrigado, tá? Não deixa de dar seu like aí, é muito importante, tá bom? Essa é mais uma simples dica que eu tô dando para vocês aí, tá? Fica com Deus aí, muito obrigado pelo acesso e até a próxima.